Da manhã de hoje prontinho. Hoje é domingo e realidades aqui pra vocês: a minha caneca preferida é a minha caneca que quebrou. E essa garrafa aqui vocês viram, né, nos outros vídeos já. A minha rosinha, aquela bem fofinha, quebrou e eu ainda não consegui comprar outra. Eu peguei essa emprestada com a minha mãe, então por isso que essa cafeteira. Essa... Essa térmica aqui que parece de pedreiro Que o pedreiro leva a obra E olha quem tá resolvendo dar o ar das graças por aqui Mas já tem umas nuvenzinhas tampando Mas espero que o dia pelo menos continue seco, né? Ontem eu tive que lavar umas roupinhas mesmo com chuva Ontem tava nublado na realidade, mas com o tempo úmido Porque tinha muita roupa acumulada as roupas que estão atrás são da minha cunhada. Eu lavei as nossas toalhas de banho. Lavei também ah, algumas coisas de moletom que não, não secaram, né, por causa do tempo úmido. Esse meu coisa que tá super úmido ainda, que ele é bem grosso. E aqui ainda tem mais algumas coisinhas que estão secando. Olha só, gente, se vocês estiverem escutando algumas coisas, meu marido tá em casa e a gente tem que dividir o ambiente. É, tem essa loucinha aqui que eu lavei ontem e juro, gente, isso daqui, essa louça foi de um dia só, que foi do dia da faxina. Do dia da faxina, eu vou ir secando, tô falando rapidinho. Do dia da... Tá meio seca já, né? Só vou secar o que fica. No dia da faxina, gente Que eu fiquei morta, acabada E eu falei, não Eu vou lavar Vai ficar aí E agora, ontem eu venci essa louça E agora eu vou Guardar ela junto com vocês E secar ainda o que precisa ser Sequinho, então bora lá Música Gente, as minhas panelas ali não tem mais salvação, vocês sabem, né? Panela de cor. Eu ganhei ela no meu chá de panela do casamento. E como eu não sabia cuidar da panela de cor, ela ficou assim desse jeito. Agora não tem mais o que fazer. E, e elas são muito boas, gente. São as melhores panelas que eu já vi na minha vida. E eu tenho que tirar o dia pra aliar essas daqui que eu comprei da Tramontina. Mas essas daqui eu não gostei, tá, gente? Elas só tem boniteza, porque a comida gruda tudo. Eu não gostei. Como eu falo, gente, eu não tenho vergonha, não, porque a gente. É... A gente não é obrigado a ter tudo certinho, tudo 100%. Como eu falo pra vocês, aqui eu mostro minha rotina do dia a dia, como é de verdade, o que eu tento, eu vou fazendo eu não sou perfeita assim como ninguém é e se você deixa todas as suas panelas brilhando beleza, é tchau de também queria, mas tem uma coisa assim gente que eu não fico muito, muito coisa, é essas coisas de ficar lendo panela e ficar lendo isso, ficar lendo aquilo, sabe, eu acho que se você tiver inspirado, tipo eu, eu gosto de limpar, a cada dia uma coisa diferente. E eu e tenho certeza que daqui pra frente eu vou pegar minhas panelas pra Menos aquelas de cor ali. Que não tem mais solução, né? Vou pesquisar, se vocês souberem alguma coisa também. Comentem aqui embaixo. Porque eu não sei, tá? Eu não sei. And forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me, and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through. Hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, vai ser meu aniversário. Então, hoje eu convidei meu pai e minha mãe para vir aqui em casa é, para tomar um cafezinho só para não passar em branco, né? E eu vou tentar fazer um bolo de cenoura pela segunda vez, porque é a primeira vez deu errado. E vamos torcer para que dessa vez dê certo. Então, aqui eu já separei: o forno já está pré-aquecendo, o liquidificadorzinho. Aí eu tenho aqui três ovos uma xícara de uma xícara de cenoura picada e aqui eu tenho uma xícara de óleo então eu vou colocar todos esses ingredientes no liquidificador e vou bater enquanto isso eu já deixei tudo pronto aqui na minha mão é um recipiente para mim mexer depois o açúcar e o trigo aqui eu já tenho uma forminha untada tenho trigo e o fermento químico em pó eu o açúcar ali também. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back the facts the best me is with you but i know i got a lot to prove they think we're too damaged to fix but we're just working through a little rust they like Gente, olha que fofo esse. Esse deu certo. Ele começou a querer dar uma queimadinha aqui porque eu deixei um pouquinho mais de tempo no forno. Porque tava... deu errado. Vou mostrar a realidade pra vocês. O primeiro... Ficou assim, olha, ele não ficou ruim, mas ele queimou, ficou meio estranho, e, e é isso. Daí esse aqui eu vou botar a cobertura, se ficou bom por dentro, eu não sei, a gente vai ver só depois na hora que o pessoal chegar aqui, e aí depois eu mostro pra vocês direitinho, mas, a princípio, ele ficou bonitinho, olha só. Minha forminha é fininha, então ficou bem fofinho. mesmo e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou hoje pras meninas né para nossos animazinhos aí a meia pudim é, eu comprei a gente comprou esse revolution aqui ele vem assim ó é remedinho para pulguinha carrapato e aí a gente pegou desse daqui o rapaz falou que é muito bom esse revolution e aí ele vem assim a gente coloca em gotinha mais ou menos na nuquinha do gato, né? Que como o gato é mais complicado pra essas coisas. Aí eu dei hoje. E é 30 dias, né? Aí pra dona Ema, eu disse sempre, né? Na realidade eu tava comprando pra ela o é, Nexgard. E aí eu fui lá, não tinha. Tinha só o Simpark, que é, é quase a mesma coisa, né? Só que o Simpark ele é um pouquinho mais caro. E aí a gente comprou... Pra dar pra mocinha também, pra pulga, carpato. E eu comprei esse daqui também pra ela, que é o Dentastix, de 25, tava por 15 reais, tava na promoção. E aí eu comprei, é bem legalzinho pra ela ficar mastigando, ó, aí vem 7 unidades. E também compramos a ração, que a gente sempre compra de 15 quilos. E aí eu vim aqui no meu calendáriozinho, eu já marquei tudo, as coisinhas. Também marquei a limpeza da janela que eu fiz pra, pra tá limpando de 15 em 15 dias. Então eu usei isso aqui, gente, porque se colocar no computador ou se colocar no celular, eu não lembro de olhar e não... Então o calendário eu tô olhando e então eu vou lembrar sempre. O que você quer, meu Deus? Hum? O que você quer? Você só come. Só come. Meu Deus. Vou colocar a comida, gente. Eu vou aproveitar e colocar umas roupinhas para lavar, para não acumular muito e aí eu vou estender na garagem mesmo, porque eu lavei muita roupa acumulando, então já vou colocar já para não acumular. Música já é de tarde, agora é por volta de umas 3 horas da tarde. Olha como que tá o céu. Tem um solzinho bem chiloso na tarde.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 E é isso, meus amores. Com essa mudança de clima, finalizo o vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi realmente um vídeo... Da minha rotina, do meu dia a dia real, oficial, né? Quis mostrar um pouquinho pra vocês do meu aniversário, como foi. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo. Ativar o sininho de notificações também para receber os próximos vídeos em primeira mão. E é isso, gente. Olha só como tá bem é, com serração. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!